Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário. Eu já vou começar pedindo pra você, se puder, seguir o Elefante Literário nas redes sociais que vai estar passando por aqui e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Simplesmente que eu o meu resfriado, tá um caso sério aqui. Mas vamos fazer a tag 5 estrelas, que é uma tag que tá bombando aí, né, e eu tô atrasado mais uma vez, como sempre. Quem criou foi o Otávio, do canal Palco de Leituras. E esse ano, pra mim, tá sendo assim, um grande surto de livros 5 estrelas. Tá um, um ano muito bom em leituras. E foi até difícil, assim, em alguns momentos, escolher alguns livros para essas categorias. Eu poderia colocar vários outros, mas dessa vez eu escolhi só um para cada. São sete questões sobre livros cinco estrelas, e a primeira é um livro cinco estrelas que não foi favoritado. Essa aqui foi por muito pouco, na verdade, porque, assim, é um livro que eu adorei. É o livro mais recente do autor de Perdido em Marte, que é o livro Devoradores de Estrelas. Gente, que livro maravilhoso. <risos> Eu amei simplesmente, da primeira, à última página. Tudo bem que em alguns momentos ali do meio do livro ele fica um pouco monótono, mas é porque a construção da história é feita de uma maneira que você, assim, se apega muito aos personagens. Você se apega muito à história, você se importa muito com o que é que vai acontecer. É um livro, assim, maravilhoso. Ele é bem grandinho, mas passa muito rápido a história, apesar também de todas as informações científicas, coisas de ciência física, astrofísica, Tá entendendo? Assim como em Perdido de Marte. Aqui eu acho que tem mais informações desse tipo, mais coisas que deixam você tipo assim, meu Deus, como eu sou burro. Mas no final das contas, é uma maravilha cinco estrelas com certeza, mas não favoritei, não sei por ainda, talvez eu favorite depois desse vídeo. Dois, um livro cinco estrelas que não merecia essa nota, mas que você deu cinco estrelas mesmo assim. E eu tive que procurar, né? Eu sempre procuro no meu esco as coisas, as notas que eu dei para os livros. E eu peguei um livro bem antigo que eu dei cinco estrelas na época. Hoje em dia eu não sei se eu daria cinco estrelas. <risos> Por isso que, às vezes, né, talvez não merecia essa nota. Mas é o livro Will e Will. Tem muita gente, inclusive, que odeia esse livro, <risos> que abandonou e tudo mais. Mas eu não sei o que aconteceu. Acho que na época eu gostei muito, né? Dei cinco estrelas, certamente. Então, eu lembro que era uma história divertida, mas não lembro muitos detalhes eu acho que talvez não merecesse essa nota, mas foi a nota que eu dei, não posso fazer nada, né? A vida tá aí pra ser vivida, é só se vive uma vez. Três, Um livro cinco estrelas que te surpreendeu. E esse livro, minha gente, simplesmente que eu vou pegar até aqui. É... eu tô fazendo lives lá na Twitch, certo? Na roxinha. Aproveitando, se você ainda não me segue, me segue lá, o endereço é esse que tá aqui aparecendo na tela. Barra Elite, Do mesmo jeito que nas outras redes sociais, e inclusive tá no plástico, eu tô tirando do plástico agora. É um livro que tem um resgate lá das pessoas escolherem a minha próxima leitura. E Luísa Fajardo escolheu essa leitura, que foi assim um surto. Inclusive todo o contexto por trás desse... por trás não, né? Que envolve essa leitura, inclusive a continuação, é um grande surto. Mas quem acompanha já sabe qual é, eu estou falando de Um Estranho Sonhador, de Lane Taylor. Que livro maravilhoso, minha gente. Me surpreendeu demais. Muitas pessoas já tinham dito que ele era muito bom, é, inclusive Igor Soares. E aí, o que é que acontece? É realmente maravilhoso. É muito bom. Tô doido pra ler a continuação. Esse aqui me surpreendeu demais. É uma fantasia que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dos personagens da história, do, da construção ali do universo e tudo mais. Ele é um pouco grossinho, mas é muito rápido de ler. A diagramação dele é bem tranquila na né? edição física. Eu li no Kindle, né? Na época eu ainda não tava com esse livro físico aqui e me surpreendeu bastante. 4. Um livro, 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Normalmente, eu acho, que eu, leio, eu acho que eu nunca li biografias, memórias, pensando bem, acho que eu nunca li. Será que me dia vem aí? Talvez. E eu também não leio muitos livros de poemas, mas eu li Ato Institucional do Ódio, de Tico Farpelli e simplesmente aqui, minha gente, esse aqui é um livro maravilhoso Que Sabor, Que força Que Potência Jeito de fazer a gente refletir sobre os textos que estão aqui É um livro que vai abordar diversos assuntos em todas as suas rimas E esse aqui é um livro que eu fiquei encantado não só pela edição, que tem algumas páginas que tem um projeto gráfico diferenciado como pelo texto, como pelo conteúdo em si. Sou um grande admirador de Tico aqui nessa internet, do trabalho dele, e assim, eu fiquei muito feliz quando terminei essa leitura. Inclusive, se você quiser ler, fala com ele nas redes sociais, é só procurar Tico Farpelli que você vai encontrá-lo, que aí você pode pegar o seu exemplar. Cinco, Um livro cinco estrelas de não ficção. Eu também leio pouco de não ficção, né? Pensando bem. E um que eu li e foi cinco estrelas na época, porque faz tempo que eu li, inclusive eu tava na escola ainda, é o livro Transformando o Suor em Ouro, de Bernardinho. Eu nem lembro direito sobre o que fala, mas na época eu era bem atletinha, jogava vôlei e tudo mais, tudo a ver, peguei o livro tá tal, uma questão de motivação e simplesmente amei. Eu lembro que eu amei de verdade essa leitura. Assim que eu terminei de ler, eu já tinha Scooby na época, se eu não me engano. Aí fui lá e marquei 5 estrelas, nossa, adorei, não sei o que, li nota 10. E foi uma leitura que, que assim, me marcou, a lembrança da leitura me marca até hoje. A lembrança do momento que eu li, porque a, da leitura em si eu não tenho muitas lembranças. Mas é um livro de não ficção que eu dei 5 estrelas. Eu acho que recentemente eu não li nenhum livro de não ficção. Li alguns contos, alguns ensaios, coisas do tipo. Número 6. Um livro cinco estrelas que valeu o hype. E eu trouxe pra cá um livro recente de Taylor Jenkins Reid, lançamento recente, que é Malibu Renasce, né? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui nos cards. E é um, um, um livro, assim, minha gente, que eu amei tanto. É um livro que me trouxe diversos sentimentos diferentes a cada página. Tinha página que eu tava... Chorando, aí eu virava a página e tava rindo. É um livro que eu me importei com os personagens, que eu tava me preocupando para saber o que, é que ia acontecer, como ia terminar, como as coisas iam se desenrolar. Um livro que prendeu minha atenção o tempo todo, basicamente. Que depois que eu terminei de ler, eu saí recomendando para várias pessoas, inclusive as duas edições que eu tinha aqui em casa eu sorteei porque queria que esses livros fossem para outras pessoas, que outras pessoas tivessem a oportunidade de ler. É um livro que eu dei cinco estrelas, que eu amei e que simplesmente, totalmente e com certeza valeu o hype que teve, pelo menos pra mim. 7. A polêmica. Um livro que foi 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. Esse aqui é da mesma altura, né? Estamos falando dela. Não é Evan Liogo, porque Evan Liogo é maravilhoso. Mas estamos falando de Daisy Jones and the Six. Eu acho que eu dei 3 estrelas, ou foram 3 estrelas e meia? Não lembro muito bem. Eu não gostei tanto, assim, desse livro, apesar de ter gostado também, né, dos que eu li até agora dela, foi o que ficou ali, Menos Estrelas. Não é um livro que não é bom, que eu não achei bom, que eu gostei, né, na verdade. Mas, enfim, não foi as assim cinco estrelas que muitas pessoas deram. <risos> Não foi o que aconteceu no meu caso, inclusive muitas pessoas favoritam, até acham que é o melhor dela, né? Já fui cancelado algumas vezes por causa disso, mas tudo bem, a vida segue. <risos> então foi isso, amei essa tag, bem rapidinha, os livros que a pessoa ama, né? Aqui trazendo de recomendação pra vocês, e eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários livros cinco estrelas de vocês, que vocês queriam que eu lesse um dia. Vocês querem saber a minha opinião, querem saber o que é que eu achei dessas leituras. Mais uma vez, segue o Elefante Literário nas outras redes sociais que ficam aparecendo aqui embaixo do vídeo. Se for comprar algum livro, né, na Amazon, Submarino, Americanas, usa o link que tá aqui no box de descrição, que vai me ajudar demais e vou agradecer muito por isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!